anos, o Brasil tem apresentado avanços no ensino técnico e profissional, especialmente na ampliação do acesso da população a essa modalidade de educação. Aqui no Rio de Janeiro, o IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, oferece cursos profissionalizantes de ensino médio, graduação e pós-graduação em 15 unidades no estado. No programa de hoje, vamos conversar sobre os avanços, desafios e inovações da educação profissional. Aqui no estúdio, o deputado André Siciliano, o professor Rafael Almada e o professor Rodney Albuquerque, diretor-geral do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fronten. Obrigada a presença de todos. Deputado, gostaria que a gente começasse o programa falando dessa expansão, da rede de ensino profissionalizante nos últimos anos, de 2002 para cá. Bem, na verdade, eu participei um pouquinho dessa luta, porque a cidade de Paracambi tem um campus. Né? Eu lembro bem, esse campus foi criado em 2003 por um decreto, no mês de julho de 2003. O Brasil viveu nos últimos anos um, uma explosão de escolas técnicas. Nós tínhamos até o ano 2002 140 escolas técnicas no Brasil. A partir do governo do presidente Lula, esse número saltou para mais de 640 escolas. Temos escolas hoje em 568 municípios do Brasil. Parece muito, mas na verdade não, não é. Porque nós estamos Se presentes em é 10%, 10 dos, municípios. dos municípios. Para você ter uma ideia, é, porque só 140? haviam acordos com organismos internacionais que exigiam, ao exemplo do FMI, no último acordo que o Fernando Henrique assinou com a FMI em 2002, proibia a ampliação de número de escolas técnicas no Brasil. Então, toda a história do Brasil, 140 escolas técnicas. Veio um presidente Lula, amplia enormemente as escolas técnicas, amplia os números de universidades, campos. Então, foi um salto grande, grande, guardado as proporções para 12 anos de, de, de, de mandato e depois... É, é um ano seguido da, da presidenta Dilma. Então, na verdade, de 2002 a 2014, depois, com o segundo mandato da Dilma, quase quadruplicou o número de escolas. Na verdade, né, multiplicou por quatro. E aqui no Rio de Janeiro, como é a experiência? O senhor, o senhor pode falar sobre o município de Paracambi, né? É, lá em Paracambi, a gente teve a felicidade de ter uma escola técnica. É, essa escola técnica em Paracambi foi criada por decreto em 2003, só que se criou por decreto, depois tinha que concursar né, os profissionais da unidade. E aí eu fiquei de 2003 até 2006 indo no Ministério do Planejamento, Ministério da Educação, Casa Civil. Eu fiz um um tour, um tour pelo governo federal, mas conseguimos. É, no dia 9 de, de junho de 2006, o presidente Lula esteve em Paracambi, inaugurando a escola técnica da cidade de Paracambi. Uma escola que pode, tem potencial para ter até 17 mil alunos. Lá, a escola está instalada num, num, num antigo prédio de uma indústria têxtil. Esse, essa indústria chegou a ter 5.300 operários. Essa indústria chamava-se Brasil Industrial. E a gente, nessa fábrica antiga, o município adquiriu, fez reforma. E lá está instalado não só o Instituto Federal como também uma escola de música Vila-Lobos, uma companhia municipal de balé. Lá nós temos é, é, 11 cursos superiores públicos, seis de pós-graduação, uma escola técnica estadual e o Instituto Federal. Então, a gente construiu um, um, um complexo educacional e a gente brinca que é a fábrica do conhecimento. Então, é, por conta dessa política de expansão, de levar conhecimento e ampliar né, o número de escolas técnicas, só o Rio de Janeiro hoje... É, nós temos mais de 30 escolas técnicas federais. Se nós contarmos aí com CEFET com o Instituto. Né? Então, foi um avanço grande. Precisamos avançar mais? Precisamos. Porque o que a gente vê é que a gente precisa dar um ensino público de qualidade, isso vem do ensino infantil, do ensino fundamental, mas criar também a perspectiva do ensino médio técnico para que a gente possa ter mão de obra qualificada e com a empregabilidade. Porque não adianta também você poder é, é, oferecer cursos técnicos se não tem empregabilidade. E isso o Instituto faz bem, porque ele potencializa aquela aonde ele está instalado, ali na região, ele sempre procuram saber ali a indústria, o turismo, o serviço, o que, é que tem uma de demanda ali. Então, isso é muito importante também. Eu gostaria que os professores explicassem um pouco é, como funciona o IFRJ, é, são 15 campos né, no estado do Rio de Janeiro. É, quais são os cursos oferecidos? Quantos alunos devem ter hoje em dia, mais ou menos, para a gente conhecer um pouquinho a instituição? Ok, Fernanda. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a, a presença aqui, a participação, tá aqui com o Rodney e principalmente com o André Ceciliano, que é na época que, que foi prefeito né, da cidade de Paracambi, potencializou muito a expansão do ensino técnico. Se vocês começarem a perceber que a gente, é, como os dados que o próprio deputado colocou, de 140 unidades, a gente chega a 644, e a expansão que aconteceu, é, é, posso Esses dizer Esses números que... são de Brasil, né, Rafael? Esses esse números são de deixar... Brasil, é, exatamente, claro. é, é bom deixar bem, isso bem claro. Mas, em termos de expansão, o próprio modelo da prefeitura entrar em parceria com o governo federal para conseguir fazer a expansão, a, a, na época, Paracambi foi um exemplo de pioneirismo nessa relação entre prefeitura, ceder espaço e o governo federal vir com toda a infraestrutura, contribuir com a, com a própria seleção dos professores. Então, isso ajudou muito. Então, eu acho que a grande, o grande momento de expansão do ensino técnico, ele se deve principalmente na relação prefeituras e governo federal. Isso foi muito importante no momento que a expansão aconteceu. Outro, outro ponto importante é a própria criação dos institutos federais. É bom, antes até da gente colocar o Instituto Federal do Rio de Janeiro, falar um pouco que essa nova instituição, ela mescla dentro da educação profissional, né? a gente sabe que a educação profissional, ela envolve cursos de curta duração, aqueles de qualificação profissional, que forma para o trabalho, que forma em uma área específica do conhecimento. Os cursos técnicos, que são aqueles maiores, né? os cursos maiores que estão atrelados ao ensino médio. Né? E aí pode ser para aquela pessoa que já tem o um ensino médio, quer fazer uma formação técnica. Ou que faz ao mesmo ou tempo. Ou que faz ao mesmo tempo, que a gente chama de curso. É, tem o um concomitante integral. O integral é quando o ensino médio está junto com o ensino técnico. O concomitante, ele faz também, mas pode ser em escolas diferentes. Ah, entendi. Então, hoje a legislação, inclusive a legislação, da, da, a parte da educação profissional, na lei de diretriz e base, ela tem um capítulo específico que foi permanecido mesmo com as reformas que se tiveram nesses últimos meses em relação ao ensino médio. Então, a gente ainda continua com o um capítulo da educação profissional que fala exatamente dessa formação. Outro ponto importante, que eu acho que é, é para a gente destacar também, que se você perceber, se você tem curso de curta duração, cursos técnicos e o curso superior, né, o tecnólogo, o mestrado profissional, existe pós-graduação, que, é, que, que é o mestrado profissional, que é focado para é, a formação, para a inovação, para o trabalho. Isso também é importante destacar. Então, se a gente percebe isso tudo, a gente consegue observar que a educação profissional, ela consegue pegar desde o início da formação até uma formação mais avançada de pós-graduação. Então, esse é o diferencial que os institutos trazem. Então, hoje o Instituto Federal do Rio de Janeiro tem 15 campos no estado do Rio de Janeiro. É, ele pega, é, principalmente, a região metropolitana, a região sul-fluminense. É, a gente tem outra instituição parceira, que é o Instituto Federal Fluminense, que pega a região mais é, noroeste do estado, mais a região, região dos lagos, ele pega mais essa região. E outro parceiro também é o CEFET, Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Celso Sukov. E o Pedro II, que faz parte desta rede e dessa nova legislação que foi criada né, no, no mandato do presidente Lula. Né, que a, a, o, a lei que cria os institutos ela foi criada em 2008. A lei foi assinada no final de 2008 e, a partir daí, existem os institutos federais em todo o país. A gente tem no Rio, no estado do Rio, a gente tem quantos institutos federais de ensino técnico? Temos dois institutos federais, o Instituto Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Federal Fluminense. Sim que aí tem os campos para Cambião. Um... Sim, desculpa, eu é um quis campo. dizer quantas unidades Isso. que a gente... Ah, sim, sim, a gente tem em no torno estado, de 30. 30. 30 unidades. E elas estão bem distribuídas no Estado? Sim, sim. Obviamente, assim, a gente tem ainda uma região do Estado, é, é, é, da região serrana, que a gente tem poucas unidades. Né? Tem a região também lá pra, pra, no sul-fluminense, mas no extremo sul-fluminense também, que, que a gente tem ainda demanda para campos. Né? É, se, ou isso, seja, com... esse número pode crescer. Exatamente, exatamente. Porque se você comparar com alguns outros estados, está muito mais distribuído. No Rio de Janeiro, a gente precisa expandir. Seja é, é, a educação ligada às a, a, instituições federais ou seja as parcerias com, com as instituições estaduais, que eu acho que, é, que, que complementa a formação. Né? É, que, é que, na verdade, quando eu falo da ampliação a partir de 2003, é porque, por exemplo, Paracambi começou, foi criado por decreto em 2003, começou a funcionar em 2006, mas era o Cefet. Depois cria-se o Instituto Federal em 2008, que vem e engloba os, os, os Cefets. Então, as unidades de escolas técnicas, porque eu gosto de falar das unidades, são mais de 30. E no Brasil saltou de 140 para mais de 640. Então, esse salto imenso se deu nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, e a gente conta não só em Paracambi, na Baixada Fluminense também tem Nova Iguaçu e Nilópolis, mas nós temos uma também vizinha ali de Paracambi, que é o engenheiro Paulo de Fronten, que nós estamos Eu aqui. Gostaria de ouvir com o professor diretor. Rodney falar um pouquinho como é que funciona essa unidade da, desse município, Engenheiro Paulo de Fronten. Então, é, Engenheiro Paulo de Fronten fica numa região chamada Centro-Sul Fluminense. É uma região do estado é, que ficou historicamente afastada de políticas públicas para a educação. Tem boas escolas das redes municipais, estaduais, mas a rede federal não chegava lá. Então, para nós foi uma grande Só para satisfação. a gente localizar ali os municípios próximos, né, que o senhor me falou, Sim. Vassouras... Vassouras, Miguel Pereira, Miguel Pereira Vizinho de Paracambi, São os vizinhos lá. São os vizinhos. Sim, mas essa vizinhança... É, parece que é muito próximo, a gente está na região metropolitana, acho que tudo muito é próximo, mas nós somos é, localizados num ponto que é, é de certa medida, distante, de, onde o campus é instalado. Então, ele atende uma população que estava carente de acesso à educação profissional técnica e tecnológica e passa a oferecer uma educação de qualidade, tanto no ensino médio, quanto é, em cursos superiores, e programas como os Mulheres Mil, como nós atuamos também no Pronatec, como nós atuamos em cursos FIC de formação inicial continuada. Então, Você tem quantos alunos hoje? Hoje, em torno de 300 alunos. 300 alunos. É... E quais são os cursos oferecidos lá? Então, nós temos o Curso Técnico de Informática para a Internet, é um curso oferecido na modalidade concomitante e subsequente, e esse curso atende uma, uma população local, ou seja, ele atende ali o estudante que estuda em uma escola estadual e vai lá fazer a complementação da sua educação, saindo de lá com uma profissão. Ou aquele que já concluiu, o, o subsequente, que já concluiu o seu, uh, seu ensino médio e vai ali e vai ali, nos procura para uh, encontrar essa formação profissional seu mercado, no mercado de trabalho. Já no ensino superior, nós acabamos de ter agora o curso reconhecido né, de graduação, curso superior de tecnologia em jogos digitais. Essa experiência nossa ela é considerada por muitos como pioneira, por ser a primeira por ser, por ser o primeiro curso federal de jogos digitais do país. E já tem uma turma funcionando? Já, nós, Na verdade, nós, nós temos, temos cinco turmas, e estamos indo para a última turma, que é a sexta turma. e conclu... Ah, então já conclu... tem turmas formadas? É, isso, isso, mas eles vão então, as turmas formadas, mas a formação mesmo, a conclusão do curso, só vai se dar no próximo ano. É importante, é. Fernanda, que a. A entrada nesses cursos são provas. Sim. Você, quando abre para o Paracambia, o Engenheiro Paulo de Frontec, como esse curso é um curso que é, é o primeiro do Brasil, na verdade, Sim. curso técnico federal, vem alunos do, de todo o país para concorrer à vaga, tem que fazer uma prova. Então, é como se fosse um vestibular, não é? Então, Sim. o Sisu, que o deputado está se referindo, como ele é uma prova de abrangência nacional... É, nós temos demandas, eu já fiz esse levantamento, é, de Roraima, do Acre, do Rio Grande do Sul. Vem pessoas desses estados estudar aqui estudar, Em torno exatamente. de 25% dos alunos são de São Paulo. É, em torno de 35% dos alunos são do Rio de Janeiro. Então é um curso que faz com que a região comece a, a demandar por soluções é, para um público que efetivamente não. Que é, que é muito comum num grande centro, numa metrópole mas numa cidade do interior, começa a mudar a rotina das pessoas e transformar claro. o modo de vida da cidade para melhor, sem sombra de dúvida. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente já vai voltar a conversar sobre esse assunto, é só um minuto. Música O Beco dos Barbeiros é uma estreita passagem construída no século 18, que liga a Rua 1 de Março à Rua do Carmo. De um lado, ao longo do beco, fica a lateral da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, e do outro, bares e restaurantes. O Beco recebeu este nome porque era o local preferido para a moradia dos barbeiros, que naquela época exerciam outras funções, como arrancar dentes sem anestesia e alguns tratamentos médicos com uso de sanguessugas para extrair sangue dos doentes. Por algum tempo, no século XX, o Beco dos Barbeiros chegou a ser chamado de Travessa 11 de Agosto, mas o antigo nome acabou prevalecendo. Ainda nos dias de hoje, o Beco dos Barbeiros é bem movimentado, pois é um ponto de passagem de quem vem da região central da cidade para pegar o ônibus em direção à Zona Norte ou para quem se dirige à Praça 15 para pegar a barca. volta com o de Debate, conversamos hoje sobre os avanços, desafios e inovações da educação profissional no Rio de Janeiro. Deputado, a gente vive agora um período de bastante desemprego no país, né? O ensino técnico pode ser uma saída? Eu não tenho dúvida, né? É, agora, Fernanda, tem um, acontece uma distorção, porque como é um curso, o exemplo de Engenheiro Paulo de Frontenho, os Jogos Digitais, um curso que tem uma demanda nacional, acaba que quem quem consegue passar são aqueles alunos que tiveram uma melhor base, um ensino fundamental particular, por exemplo. Agora, por outro lado, esses mesmos alunos, a exemplo de Paracambi, aconteceu um fenômeno na cidade de Paracambi que o eixo comercial da cidade ele mudou, por conta de mais de mil alunos é, é, só na escola técnica, no ensino médio, com mais a Escola técnica Estadual, mais curso de música, mais os cursos superiores, os 11 cursos, o eixo comercial da cidade mudou. Então, onde nós tínhamos um bairro que a gente chamava é, Fábrica, e esse bairro tem uma, uma avenida principal, que é a Avenida dos Operários, porque foi ali que, que a cidade nasceu, em torno da Vila Operária, é, dessa fábrica de tecido. Essa fábrica foi inaugurada em 1871 por Dom Pedro II. Então, a cidade nasceu em torno dessa vila operária. Essa fábrica fechou em 96, em 2002, como prefeito, a gente adquiriu esse patrimônio, cedemos para o governo federal, para o Estado, fizemos parcerias. Então, o eixo comercial, a cidade voltou à economia por conta da educação. Né? Então, por outro lado, dá uma oportunidade para quem tem poder aquisitivo maior, porque é verdade, vem, vem aluno de outros estados para concorrer a essas vagas. E acaba que também... Gira o comércio ali, tem um movimento econômico bacana No caso, bacana. por exemplo, do, de Paracambi, é, como é que são escolhidos os cursos que vão ser oferecidos em cada unidade? Acho que os professores podem explicar um pouquinho também isso. É, lá, não são os mesmos cursos não, na, não. nas unidades, né? é, no caso então, do IFRJ, cê cê é 15 pode, unidades. Você pode ou utilizar um, uma cadeia produtiva que já existe na região e potencializar, é, ou Sim. você pode até criar novas cadeias produtivas. Um exemplo, claro, é o Engenheiro Paulo de Fronten, que não necessariamente a região tinha um potencial na área de tecnologia, né, e passou hoje a ter exatamente pela implementação Isso tá do campus criado. lá. sendo criado. Exatamente. Então, ou pode você pode se adaptar a, a uma demanda que já existe. Exatamente. Né? Por exemplo, o nosso campus Algum em Caxias. Exemplo? Ele fica próximo à refinaria Duque de Caxias. Então, lá os cursos são focados na área de petróleo, na área de gás... É, são cursos específicos que a região também pedia. Então, quando se cria um novo campus, esse estudo de demanda, esse estudo de cadeia produtiva, é feito. ele é feito para identificar o um melhor potencial ou gerar novos potenciais. Agora, o mais interessante disso, além dessa economia que os próprios estudantes geram no comércio da região, né, de, de, de participar da vida ativa de, de municípios pela interiorização, a gente pegou municípios que não tinham é, é, uma demanda tão grande de estudante, ficava mais na região metropolitana. É, e esse estudante, além de movimentar essa economia local, ele também pode ser um gerador no futuro, porque o curso técnico você pode partir para o empreendedorismo, abrir sua própria empresa, seu serviço de é, sua empresa de serviços, né? ou você pode ser um, um empregado né? da, da indústria, do, do comércio. Então, é, a educação profissional ela tem ajudado muito na inserção do mercado de trabalho. Obviamente, como hoje a gente tem no país até uma demanda muito grande para empregabilidade, muitos daqueles que têm a formação necessária para a função estão sendo absorvidos. Então, eu acho que o grande diferença da educação profissional é essa, é a possibilidade de aproximar mais o mundo do trabalho da formação. Né? É, outro ponto importante para destacar aqui é que o ensino técnico ele tem muita coisa prática, né? a, o estágio né, e esse estágio ele é acompanhado, esse aluno vai para a indústria, para o serviço, mas ele é acompanhado por um professor. E isso já dá a praticidade, né, a, a formação prática que hoje o nosso profissional, que, que o mercado de trabalho pede. A gente consegue traçar aí um perfil desse aluno que hoje procura o ensino técnico? Então, esse, esse, o perfil mais variado possível, porque as vocações elas surgem, é, são prementes, mas não é apenas isso. As vocações, elas também, tão, às vezes, estão condicionadas a oportunidade. Então, hoje, como o sistema ele é muito dinâmico é, o, e, os, e o Ministério da Educação criou mecanismos mais é, automatizados e que dão mais oportunidades para você escolher uma carreira, é, às vezes existe o elemento da oportunidade, o elemento da vontade e da vocação. No caso dos jogos digitais, a vontade. Os jovens adoram videogames, é uma indústria bilionária enorme. E é, que absorve mão de obra. Que absorve mão de obra. Muitas pessoas é, falam que o Brasil é o quarto mercado mundial de jogos, falam com muito orgulho disso. Eu acho que nós temos que passar a ser não mercado consumidor, André, nós temos que ser mercado produtor de jogos, porque aí nós estamos pensando na política de desenvolvimento industrial, na política de propriedade industrial, intelectu propriedade intelectual, estamos pensando em geração de empregos, estamos pensando na criação de escultores online, estamos pensando em designers, em game designers, estamos pensando em produtores de sound designers. Então, são carreiras que o brasileiro tem plena, o Fluminense, o brasileiro, ele tem plena condição de desenvolver e ajuda numa perspectiva apenas é, de um eixo principal do Estado. Às vezes o Estado precisa diversificar suas formas de atuação econômica, não apenas ficar focado em, uma grande, em um grande eixo. Claro que o grande eixo, os grandes eixos são grandes formadores de emprego, a cadeia do petróleo, a cadeia automobilística, mas isso não pode, ser, não pode significar que sejamos sempre presos aquela àquela atividade econômica é, o... e arriscar desenvolver outras atividades, né? O Canadá faz muito isso. Aliás, nós temos dois alunos nossos, nesse momento, que estão no Canadá, fazendo intercâmbio é, nesse sorte. segmento de tecnologia. É. O campus criou a pedido, a, interagiu junto com a prefeitura, e mais uma parceria com a prefeitura, é né? é, é mostra é essa integração com Cidades Digitais, que criou em dois distritos, em Sacra Família do Tinguá e Morra Azul, em três pontos nesses dois distritos, é uma rede Wi-Fi gratuita e aberta. Então, as, os alunos que hoje já estão indo para lá, alguns já conseguem se beneficiar dessa rede. Então, é, começa a mudar a percepção da própria população, porque, é, do meu ponto de vista, acesso à tecnologia e à internet é fundamento da democracia. Acesso à informação é esteio. Da, da sociedade moderna e fundamental para garantir, garantir direitos e garantir o acesso à, à democracia. Então... Rodney, só complementando a, até ah, esse ponto importante da, da pensar a educação profissional para o empreendedorismo, para criar novas empresas, hum. além da questão do estágio que vivencia, hoje a gente tem uma experiência muito interessante que o Rodney pode até pontuar, que é a questão da incubadora de empresas. Hum. Hoje, o aluno ele pode surgir, principalmente na área de games, né? que hoje todo mundo usa o um aplicativo, todo mundo usa um celular, todo mundo usa alguma tecnologia para alguma coisa. E hoje eles estão criando lá no campus deles, né, de Engenheiro Paulo de Fronten, uma incubadora que envolve diretamente os alunos, envolve os professores, Sim. né, Rodin? É, Nós estamos pleiteando a criação de uma incubadora no campus porque entendemos é, qual é o grande polo de desenvolvimento de jogos no Brasil hoje. Ainda, ainda é muito indie, ainda é, tem boas empresas, mas ainda são muito pequenas. Então, não existe aquele local nesse setor da economia. É, claro, São Paulo sempre vai ser São Paulo, Rio de Janeiro sempre vai ser Rio de Janeiro, Porto Alegre sempre vai ser Porto Alegre, Recife vai ser sempre Recife, que são grandes clusters. Mas é, ainda engatinha o mercado no país. Então, o Paulo de Fronten lança uma proposta é, que hoje tramita é, em fase final, de criação de uma incubadora de empresa, nossa expectativa é receber, em, nos próximos quatro anos, até 20 empresas de jogos digitais. E aí, à medida que você começa a pensar, um curso de formação tecnológica, um curso com, com tecnólogo, onde os alunos aprendem curso, riscos, escopo, qualidade, tempo, já para se planejar em ser um empreendedor com qualidade, porque nós sabemos hoje que as empresas nascem e morrem com muita facilidade. Então, o curso tem uma preocupação em formar é, é, aquele empreendedor, aquela pessoa que vai se desenvolver enquanto gestor do seu próprio negócio. Então, é, é fundamental que o Instituto não se esquive dessa responsabilidade. O desemprego hoje é muito grande e nós entendemos que, sim, é, é, é imperativo ético, é papel fundamental dos Institutos, por meio dessa incubadora de empresas, a, é, receber esses jovens é, de, do campus ou não, ou de fora também, mas que ali começa a se gerar um ecossistema de tecnologia e que, vamos analisar o Vale do Silício, onde fica o Vale do Silício? Lá na Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos, numa região que não é nem no centro da, é, de Los Angeles, por exemplo, cidade, um lugar afastado do, do, do centro urbano. Então, é possível. Paulo de Fronten está apenas duas horas da capital, é, está a três horas de São José dos Campos, e, a, e a, quatro de, a quatro horas de São José dos Campos e a três horas de Juiz de Fora. Do meu ponto de vista, nós estamos no no, no centro, centro da região sudeste. Uma Nós localização estamos no coração, privilegiada. No do coração, no coração Fernanda, da região sudeste. Fernando, esse exemplo que o, que, o, que o Rodney está dando, de, de atrair para lá empresas e, e, e fomentar os próprios estudantes, porque como a gente já falou aqui, o aluno vem do Brasil inteiro. São cursos novos que o aluno vai aprender a produzir os jogos digitais para internet, para videogame. Cinema, né? Eu fiquei lá encantado. Tem uma caneta que você vai escrevendo, vai aparecendo na tela, você vai construindo ali os personagens. Sim. Desenho animado. Então, lá, é, é, o Instituto Engenheiro Paulo de Fontaine, a meu ver, ali, ele vai criar, num entorno ali, uma oportunidade única para o estado do Rio que sabe, para o Brasil, como o Roger já falou Minas, São Paulo e Rio. Por porque mesmo. é um local, lá né, no, no camping de engenheiro pós era uma antiga escola chamada Rodolfo Fux. Era uma escola ligada a. Lá foram uma parte desse, desse Rodolfo, do Rodolfo Fux, conhecida também como aprendizado, é, foi destinada a menores em vulnerabilidade social, menores. É, a instituição antiga que, como é que existia? Era a Fundação Abrigo Cristo Redentor. Isso. Então, tinha, tinha lá é, é, esses meninos que aprendiam lá planificação, gráfica, tinha outros torneiro mecânicos, e fechou, tinha uma estrutura belíssima. Então, o Estado, parceria com o governo municipal e agora Sim. com o governo federal, está dando uma ótima ocupação. E, de novo, eu não tenho dúvida, não só para engenheiro Paulo de Fronteira, mas para toda a região, essa possibilidade de cursos de tecnologias, cursos únicos no Brasil, públicos. Né? E, e mais que isso, André. É... É, é, é papel do Estado, porque senão fica muito concentrado aqui na região metropolitana. Eu acho que quando é, visionário, porque que você teve em Paracambi foi uma visão, você foi um visionário em Paracambi, é, mudando essa questão do eixo. Então, é importante pensar essa e capilaridade, né? e, capilari e capilarizar. E, vamos olhar o que, que é Campinas com a Unicamp, São Carlos com a UFSCar, Vamos olhar o interior de São Paulo. Por que, que o interior de São Paulo é rico? Parte do interior de São Paulo é muito rico, porque em um dado momento na sua história, é, se resolveu-se investir em educação. Em Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, essas experiências são experiências que nos mostram de uma maneira muito clara e inequívoca. É importante, sim, desenvolver, fortalecer os arranjos produtivos locais e induzir novos arranjos produtivos para o desenvolvimento do Estado como um todo, porque a única forma da, é uma das formas certamente, de promover a mobilidade social ascendente e construir um melhor desenvolvimento econômico, distribuição econômica para as, para as cidades do interior do Estado. Obrigada, professor Rosner. Obrigada, professor Rafael. Obrigada, deputado André Siciliano. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerje Até a próxima. TV Alerg, canal do povo fluminense.